Os alunos do projeto, realizando sonhos, participaram do carnaval na cidade de Belo Horizonte, no bloco É o Amor. No intuito de familiarizar os educandos com a cultura carnavalesca, os jovens brilharam na apresentação do bloco. Já no segundo ano de apresentação, o bloco É o Amor levou cerca de 100 mil foliões para as avenidas de Belo Horizonte. A TV Projeto acompanhou todo o desfile e traz para você, internauta, todos os detalhes dessa festa. Confia! Impensão. de 2019, a TV Projeto veio em Belo Horizonte para cobrir o desfile do bloco El Amor. onde um Os alunos do Projeto Realizando Sonhos estão apresentando. Qual o seu sentimento em trazer as crianças do Projeto para, para o Carnaval de BH? A princípio, quando nós recebemos o convite, o, o Cris, ele falou da intenção dos meninos estarem aqui tocando no bloco, é, a gente a princípio não acredita. Mas A gente vê a evolução dessas crianças e vê o tanto que eles aprenderam, é, que vale a pena trazer aqui e o sentimento é de alegria, de realização, é, de uma conquista, né, de levar esses meninos para o mundo, para eles saberem que, que eles podem muito, bem mais do que eles vivem lá em Brutizeiro. Você já participou de outros carnavais aqui na cidade? Sim, eu, eu tenho participado já tem três anos consecutivos do carnaval de BH, e a gente vem vendo uma crescente cada vez maior em cada ano, e isso é muito importante para a nossa cultura mineira, porque o mineiro ele tem um acolhimento diferente, a cidade está trazendo um acolhimento diferente para toda a estrutura do, do, do pessoal que está vindo de fora, e isso é muito bacana. Aqui em Belo Horizonte. Priscila, você que é uma das vocalistas do bloco É o Amor, o que você pode nos dizer do repertório de hoje? Ah, o repertório está maravilhoso. A gente montou um repertório com sertanejos antigos e alguns feminejos das músicas novas que a gente gosta também. Sempre tentando focar num repertório que não fosse machista nem homofóbico e reforçasse só o amor mesmo, que é isso que a gente quer passar hoje. Realizando sonhos, o que você tem a dizer sobre o nosso projeto, gente? O projeto é maravilhoso. Eu vou falar: o que vocês são super talentosos é a nossa presença lá artística é só para impulsionar o que vocês já são. É maravilhoso e eu tô amando ter vocês aqui com a gente. Já fiquei emocionada, já só de ver ali na bateria. Você que é produtora de eventos, qual é o diferencial desse bloco para os outros? Esse bloco, ele é um bloco que toca músicas sertanejas, que não agridem as pessoas, é, não são machistas nem preconceituosas e além de ser é um bloco que tem muito amor, né? É o segundo ano que a gente desfila e esse ano a gente trouxe as crianças de Buritizero para participar do desfile, é, para incorporar os projetos que a gente faz e é uma alegria só estar tá aqui. Eu vim dessas músicas da época, qual sentimento traz a você? O sentimento é de um amor que ficou para trás, mas que está hoje super atual. É amor, é amor, é amor. O mundo precisa de mais amor, a gente precisa respeitar mais as pessoas, a forma que elas são, a forma que elas gostam de ser eu acho que o amor vem com essa com essa energia de respeitar todo mundo. E qual está sendo o diferencial do carnaval do ano passado para o desse ano? Eu acho que todo ano está melhorando a organização e eu também percebo o respeito das pessoas. Você fica tranquilo, igual eu sou casada, pessoal, ninguém está muito respeito, carnaval muito respeitoso, muita segurança. Muito organizado, eu estou amando, amando. Bom. Tá melhor um ah, do ano aí. Você. Gabriela Antunes, uma das fundadoras do bloco É o Amor, conversou com a nossa equipe e falou como surgiu o bloco no Carnaval de Rua da Grande BH e o movimento Não É Não. Ela, qual a sua expectativa para o Carnaval de 2019? Oi, gente. A expectativa é fazer um Carnaval ainda mais lindo. No nosso ano de estreia, que foi o desfile do ano passado, em 2018, é, por ser um bloco iniciante, a gente teve um público de 150 mil pessoas, o que foi muito e superou nossas expectativas então para esse ano é trazer ainda mais gente, espalhar mais o amor o BH. A gente percebe que a cada ano o carnaval tem crescido mais e mais e são diversos tipos de público que vem e a galera se abraça mesmo e tem muita sororidade de mulher ajudando mulher, se vê um caso de assédio as mulheres se ajudam, é, a gente, não apenas o nosso bloco mas toda BH tem feito o máximo para poder fazer um carnaval em que todo mundo se sinta bem-vindo. Estamos com a Laura, aluna do projeto Realizando Sonhos. Laura, qual é o seu sentimento em poder tocar no carnaval de BH, no bloco É o Amor? Ah, para mim eu acho muito bom, porque isso não é para qualquer um. E eu estou muito feliz e eu quero que eu esteja mais aqui, viu? Porque é muito bom. A segurança ficou por conta da Polícia Militar e órgãos integrados da cidade. Como está sendo organizada a segurança para o desfile do Bloco É o Amor. Nós estamos com todo o aparato da, da Polícia Militar, não só aqui na região da Pampulha, como toda a cidade no, no geral, para proporcionar a todos os foliões a condição de poder divertir, de participar com segurança. Então, hoje nós estamos aqui em todos os pontos estratégicos do local onde está saindo o bloco com a aparato da Polícia Militar e os outros órgãos integrados nos apoiando. Os demais órgãos, no caso a Prefeitura, a Guarda Municipal e os demais órgãos. O maestro e músico de Souza explicou como surgiu a ideia de levar os jovens do projeto Realizando Sonhos para tocar no bloco. Olhando para a festa, bateu o sentimento de dever cumprido? Sentimento de dever cumprido. Eu acho que... O mais importante né, do Carnaval, a coisa mais bonita que tem no Carnaval é o encontro, né? O encontro entre as pessoas, entre as diferenças, entre as diferentes classes, né? Entre as diferentes, os diferentes saberes e olhares, né? E hoje ter promovido essa, essa ideia de trazer os meninos para cá e poder celebrar essa festa do Carnaval junto com outras pessoas, eu acho que foi muito bonito, muito gratificante. É. Como surgiu a ideia de trazer os meninos de projetos sociais para dentro do bloco? Isso na verdade é uma prática que eu já tenho, né? eu enquanto educador, que venho de eu vim de projeto social, né? então a minha história, a história dos meninos é a minha história. Né? Então desde quando eu adentrei, eu adentrei no carnaval, eu tenho essa prática de tentar promover o um encontro entre esses mundos diferentes. Né? Aos seguidores do TV Projeto, eu queria mandar um beijo para todos vocês, Acompanhe aí o canal porque rola muita notícia boa de coisa que os meninos estão fazendo e de maravilhas que esse projeto promove durante o ano.